que o mais outro meu filho são três filhinhos seu né que criou acabou de criar três filhinhos o recém-nascido né meu filho deixa todo mundo ver deixa o pessoal ver seu filhinho deixa tá protegendo isso, ó nunca deixa ver não quer deixar ver não meu filho tá bom ó. Ninguém vai mexer com você, não, viu, riqueza? O que a minha casa tá protegendo o segundo dia? Esses são meus filhinhos. Esses são meus filhinhos. São três, ó. Acabou de nascer mais um, gente. Que lindo. Olha, que lindo, gente. É um pretinho, dois marronzinhos. Acabou de nascer, que aqui tá uma olhadinha? Oi, oh, está todo moedinho. Acabou de nascer, gente.